A questão do reflorestamento, principalmente da agricultura sintrópica, associada às mudanças climáticas, geralmente ele é mais entendido como uma, as mudanças climáticas a nível local. Por exemplo, o fato de a própria comunidade ter alterado o meio ambiente a ponto de ter afetado uma nascente ou afetado a própria quantidade de, de umidade relativa do ar, o próprio ciclo hidrológico, com o reflorestamento é possível recuperar determinados processos ambientais, até mesmo recuperação de nascentes, fortalecer a qualidade dos rios e coisas nesse sentido que poderiam ajudar até mesmo a população a permanecer nesse território tanto em períodos de seca quanto em períodos de enchente. Porque uma coisa que às vezes as pessoas não levam em consideração aqui na região é que não é só a seca que está sendo agravada por conta do desmatamento e de todos esses desequilíbrios ambientais. Mas esse, essa falta de mata ciliar, essa falta de, de arborização, também impacta nas enchentes, porque quando você tem uma chuva, e aqui a gente tem terrenos muito íngremes, né, muito montanhosos, e ao mesmo tempo com muita pedra, né, terreno de realmente é, pouca infiltração, pouca, pouco impermeáveis, isso acaba gerando um aumento muito rápido no volume dos rios e córregos e afetando a região. Uma das coisas que a minha pesquisa revelou, pesquisa de mestrado especificamente, foi a situação climática ao longo do tempo, a história ambiental dessa região. E uma das questões que a gente conseguiu perceber foi que existiram anos em que houveram grandes chuvas e anos de grandes secas. E esses antigos anos de chuvas que causaram grandes problemas para as comunidades, na verdade, ocorreram chuvas prolongadas, em alguns casos mais de 30 dias de chuva, para gerar o impacto que gerou de afetar, de destruir ponte, de acabar com casa, deslizamento de terrenos e coisas nesse sentido. Hoje em dia, com uma chuva de pouco mais de um dia ou algumas horas, você já vê o rio enchendo e os córregos transbordando justamente pela falta de mata ciliar e com isso a água é, flui de uma única vez, aumentando o volume e gerando todos esses impactos que a gente vê.